Fala agora, beleza? Aqui Fala Matheus Pessoal, hoje não saiu o vídeo às 8 horas Eu sei, vou estar mandando esse vídeo muito tarde Mas eu agradeço vocês todos os dias por sempre <risos> me deixarem feliz Então já vai deixar o like e inscrever no canal porque isso é muito importante E vai passando no nosso canal parceiro O nome dele é Vitor Nunes e ele é uma pessoa muito legal E tem vídeo dele novo que foi hoje, que foi reagindo a Stray Kids Vai aqui na descrição que vai estar o link dele Então, bora falar sobre esse assunto? O assunto que eu quero falar aqui é sobre a Jisoo Que recentemente a Jisoo tem recebido várias mensagens de ódios de pessoas que se dizem fãs, sabe? É, essa é uma coisa que é, todo mundo sabia que ia acontecer por causa que Quando um idol ou uma pessoa muito famosa fica muito popular Não só na Coreia, mas no mundo inteiro, porque o Blackpink é famoso também, não só elas, mas Cada integrante é famoso por, pelas suas aias E como a Jisoo, ela já é cantora e como ela vai atuar, ela ficou bem popular, sabe? E depois que eu acho que quando ela terminar o drama dela, vai ficar muito mais popular ainda Como a Lisa também, ela fez o reality lá da China, que foi aquele produto da China E como ela já fez vários outros trabalhos, como modelo, ela é super popular Ela e a Jennie, acho que elas são as mais populares do Blackpink, eu acho Sim, eu, eu acho, não sei, elas são as mais populares, do Blackpink, é, e falando de trabalhos que elas já fazem, não que as outras não tenham feito trabalhos também. Mas voltando ao assunto do Adisu, a mudou bastante. É, muitos fãs estão cobrando a atenção da YD para que é, a YD possa esclarecer isso. Que os fãs, fãs estão jogando ódio na Disu. E eu coloquei o título desse vídeo de A Nova de Sul porque... A Nova de Sul vai trazer o que pra gente? Vai trazer mais popularidade pra ela. É, talvez ela tenha mais vocais também. Ela tenha mais presença de tela. Ela tenha mais destaque no Blackpink. E também quando ela soltarem os próprios solos dela. Como a Jenny lançou o solo dela. Como a Lisa vai lançar também. A Rose, que eu acho que vai ser o primeiro solo. Então é, a YG tá valorizando... Os soros das meninas, como estão pegando as mesmas populares e deixando as mais pra lá. Porque quem mais precisa de popularidade é aquelas que não tem muito, sabe? Como o novo comeback, eles estão previstos em outubro. Eu não acho que talvez tenha, eu acho que vai ser tipo Sour Candy, que não teve, MV me vi, Eu esperava muito esse MV vi. Mas esse é o assunto de hoje, pessoal. Eu vim falar sobre Blackpink, sobre a de Sue... Que me deixa muito triste saber que quanto mais ela fica popular, mais eu fico triste por causa Não que eu tô desejando que ela não seja feliz, não que seja popular É que quanto mais popularidade, mais ódio ela tem tá recebendo E eu não quero que aconteça igual a Sully, sabe? Nem o Jung un os dois são da SM, que não seja igual os dois que fizeram suicídio eu não tô falando aqui que elas vão se suicidar, logicamente não, mas muita fama causa isso. Então, pessoal, se você é fã, se você é Blink, se você que tá assistindo é Blink, dá amor pra Jisoo, dá amor pro Blackpink. Porque a Jisoo, ela é uma pessoa tão fofa, tão cute pra apertar, é, ela é uma pessoa tão boa, que se eu conhecesse ela, cara, ela ia conversar e tal... E vamos dar amor para ela, vamos colocar mensagens de amor para a Dissu, vamos falar o quanto a gente gosta da Dissu, vamos bloquear os comentários que estão falando mal dela, sabe? Eu sei que a Lisa também passa isso, a Lisa é, sempre passa isso, não só ela, mas as outras também. E esse é o assunto, pessoal, eu espero que vocês tenham deixado o like, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante, porque eu estou muito feliz. Por causa dos nossos três. 133, 133, 133 inscritos. Então, muito obrigado, pessoal, por entrar nesse canal. E se você achou esse canal nos vídeos recomendados, não sai daqui e deixa o like e inscreva no canal. Então,